Ah! Ah! Ya, isso do Ah! É bué fazia <esse>. isso <risos> <risos> <risos> temos posters agora aqui. Oh. Isso foi o quê? Uma galinha. Isso não um Uma galinha, <risos> um gato. Uma galinha preta. Não, não é bem assim. OK. Temos de dizer que se queres imitar um gato tens que dizer a palavra João. João. <risos> <risos> <risos> João. Posso? Posso. <risos>

Relampada! Relampada! Podia ser Tabef, podia ser Slapa, mas não. Ficou relampada. Quero agradecer a presença aqui do Duarte, como habitual, de Barreirinha. Ah.

Quero agradecer ao Estúdio 21. Não, não, não. Quero agradecer ao, aos Gona, Madeirense Puro, By Gona. Uh, trópicos destas, com estas plantas maravilhosas que cá temos. A Wish Lab e a Boho Chic de todo este cenário. E ao Walking Frame por causa desta maravilhosa t-shirt. Hoje no Relampada temos um casal que é muito dado à comida. Eles são Sandra Cardoso e Rui Dantas Rodrigues. Yeah. Uh, yeah. Excellent boys!

Uh, uh, uh, uh. Uh, Faça um barulho. Uh. Uh, uh, uh. <risos>

Olá, oh, muito obrigado por terem vindo aqui ao, ao Rolampada. Ao... Uh, vocês, estão, vocês estão mesmo chiques. Pá. Eu gosto ah, bem das tuas meias aí, tá muito regionais. Orgulho uh, madeirense. Tens aí uma camisola muito tropical também. É tudo <risos> Prendas benhas, não desfazem? Ah, não. sim. Ah, já vês. <risos> por trás de um grande homem. Oh, então Está sempre, sempre uma, uma grande, grande mulher. mulher. <risos> mas aqui é a biqueira. Um metro e meio, mas, a nossa... tremeio, mas... <risos> dá cartas. A biqueira, a nossa estrela da quarentena. Vocês presentearam-nos. <risos>

vocês presentearam-nos com biqueira é... Exato. a estrela da quarentena valentão. sim porque de facto eu quando via os vossos vídeos eu ficava eu sentia sentia que estava na casa da minha bisavó

sabem e é, Não sei, é qualquer coisa de é, é aqueles comeros que faziam assim, muito tradicionais e, e eu, eu gosto bastante desse sentimento é, não sei se a tua a personagem é pequera, se é inspirada em alguém da tua vida, alguém Sim, da tua família é, é, as, as avós de quem eu falo, são avós reais existiam mesmo hum. a minha avó Maria, a minha avó Rosarinha e todo o conceito vem a partir das minhas memórias foi isso também

o, a essência do projeto, falar do que é Madeirense, mas partir uh, daquilo que eu vi, do que eu me lembro, de pequenina, e mostrar coisas que nós achamos que estão a cair no esquecimento sim, e pode, que, sim. se calhar, o uh, pessoal mais novo, porque nós já estamos entrando nos no <risos> cotas.

Sim, sim, é sim. Eu sou, eu sou extremamente novo. Realmente não há ninguém mais jovem do que eu. N -n ninguém, ninguém mesmo. Mas, nós achamos que há, pronto, há comidas e há tradições muito madeirenses que, que a malta já não, não conhece e fica estupefacto. Mas isso fazia-se assim? E porquê? É. E então fui. E aliar aqui um bocado de diversão também, porque estávamos em casa sem. Sem fazer nada. Sem fazer nada. Exato. E mostrar o que estamos de fazer.

Somos os dois bons... São os dois bons, ponto. <risos> <risos> <risos> dois bons. Vocês têm realmente um background? Vocês têm um background é no... Não, não... não. espera que isso pareça mal. <risos> <risos> não, não, Bota. Somos os dois bons. bons apreciadores de comida. É uma das coisas <risos> que nós gostamos imenso. E pronto e, e aliamos também essa parte do gostar de cozinhar, gostar de comer e partir

aqui para nós também é importante. Sim, é muito importante realmente. Vocês têm um background, ambos vocês têm um background uh, em teatro, inclusive tu continuas Sim. a ser atriz, tu já não, não, não estás nisso, só mas tens caso. um background. Já não O Rui já não é atriz. Time, eu eu... O Rui já não é atriz realmente. Eu disse, só, em só em casa. Só em casa. Mas comecei com, com musicais.

A okay. minha primeira peça foi Os Miseráveis, no Baltasar Dias há uma porrada de anos atrás. Uhum. Uh, depois passei para teatro de rua, uh, fiz clown. Mas não uhum. clown de, de encher uh, balões não a minha praia. <risos> mas íamos muito, e até eu e a Sandra íamos também para o, para o hospital. Sempre no parte Doutor parte. Palhaço, do okay. uh, um mesmo género. Uh, uh, e cheguei a fazer stand-up uh, e morreu um bocado na praia aí. Porque, uh,

e é mais difícil do que ver com vídeo uh, no teatro. É muito mais difícil de ver somente de, de teatro. O meu background não é esse. O meu background sim, é sim, de sim. higiene e segurança. Fiz sim. o meu ear off uh, aqui na Madeira, que os meus pais deixaram, que é perrar, E pus no teatro. Teatro... Passei para o cinema. Vídeo. Passei para vídeo.

Muito fixe, muito fixe. Um bocadinho no cinema, mas que é vídeo, eu esqueci, Ou seja, vocês vídeo. são a dupla perfeita para realmente fazer isto acontecer. Porque tu, era, tu és a três também, tu fazes trabalho... Um, neste momento, estava só no poteve, teatro. No teatro, sim. Sim. sim. Tu contra contracionaste como o irmão. <risos> sim. Sim. Exato, foste à avó dele. <risos> <Eu falei> <risos> <Portanto>. <risos> e, sim, nós conhecemos também, foi no teatro. Yeah. Por uma uhum. curiosidade, foi nessa formação de clown

que nós conhecemos, uhum. e na quarentena foi mais o Rui, a que uma a picar <risos> e então, como é que é? Vamos fazer, fazer alguma... coisa. Fazer alguma coisa, vamos passar aqui os dias, não só vamos Eu queria é jogar o da... playstation, lá não me achava. Então <risos> tipo, okay. vá, vamos fazer alguma coisa. Estava sempre a picar o miolo, então vá, tenho de fazer alguma coisa com ela. E nós já tínhamos <risos> esta ideia da que era que já estava assim... E eu... fiz um vídeo há uns anos atrás, foi até para uma ação de formação,

que eu frequentei, que era sobre pronto era sobre a felicidade e eu, o trabalho era o que nós quiséssemos fazer. Então fiz okay. uma receita e já aí tentei fazer um personagem madeirense a falar de, com os termos mais típicos, com mais regionalismos possíveis. E isso ficou na altura que te esse este projeto podíamos criar alguma coisa com isto.

Mas ficou na gaveta e agora... E tiraram na... da gaveta, portanto, agora. Muito bem, muito feliz. Eu acho que toda a gente lá, lá em casa, parece que eu estou na televisão e o pessoal está lá em casa, mas de facto pode estar na Rua. <risos> <estou> <risos> uh, há uma pergunta que toda a gente certamente está a pensar, e então vou fazê-la. Lá em casa,

Há os desenrascantes às vezes de arroz com atum atão ou massa com atum Ah, claro! claro, <risos> então. claro. E muitas vezes, ah, muita gente pergunta, e o Rookzinha? E claro, que muitas vezes até mais do que eu.

Ok, ok. <risos> isso é curioso sim. Eu estou, e mesmo quando estamos a fazer as receitas, e a filmar, estou eu a cortar os legumes e depois eu largo à câmera, -me a câmera. Deixa-me ir atrasar trastar que faço mais ah, rápido. <risos> o <ser mais> <risos> é, plano está feito, vá, vá, está despachado. E trabalhamos assim <risos> em equipa, mas sim, fazemos todo o tipo de comida e gostamos também de inventar e fazer receitas assim. Não há nada, na, comida, na cozinha, tu podes fazer o que tu quiseres.

Podes inventar sim, os isso. pratos que tu quiseres. Sim, sim, sim. É uma arte. É, é uma arte. É. E por falar em arte, vocês trouxeram uh, os vossos objetos aleatórios. <risos> uh, tu trouxeste aqui uma tábua de madeira. Uh, tem alguma coisa especial? Tem, tem, Queres claro. falar, explicar sim. o que é que. Um desafio. Tudo. Nós estávamos Exato. na cozinha e disseste-nos para agarrar um objeto da cozinha.

E eu então trouxe, aqui é uma tábua de corte, mas esta tábua não tá, não foi ainda utilizada. Ah, ainda, <risos> tem, real, ainda tem o azeite tem, tem, tem, o... tem, tem. <risos> <O> <risos> e tudo. Esta okay. é especial. E depois vamos dizer, ela está personalizada, diz Sandra Cardoso, e a Felicidade cozinha sem -se casa. Uau, Isto foi okay. um concorso, desfazendo a publicidade. <risos> ah, ok, ok. Vocês mas... publicidade? Mas... Uh, a... você não me estão tá a pagar para isso? Qualquer... <risos> <não>. <risos>

Pois, ah, é sim, uma marca muito conhecida de sim. cubinhos e coisas assim. Yeah. Yeah. Cubinhos yeah. para é, pôr é. na água. Aí. Foi a anos também participei no concurso. Foi a tal. Sim, sim, sim, sim. Que eu é? vi, eu vi no teu Instagram uma foto. Tu tiraste uma foto de Lourdes. Pois foi. Uh, em pós-produção eu vou colocar essa foto. Mas, uh, agora podes dizer que. Um dos prémios, por passar à ah, semifinal. Fui da Semifinal. Foi é... a semifinal. Sim, mas isto já foi entregue na semifinal. Ah, isso está bem. Acho... não, não. não.

Olha, não, já não sei. Foi no final. Oh, bem, Sandra foi ao final, no, nesse programa. Muito yeah! uh! Congratulations! E a primeira vez que a Pequera esteve ao vivo, foi nesse, nesse concurso de, de culinária. É a final foi na expo Madeira, uhum. em que tinha que cozinhar sim, ao sim, vivo. Sim, sim, ao vivo. E este foi um dos, pronto, um um dos prémios. prémios. Mas isto é muito porque tem...

Tem parte tem que tem de ser personalizada com o meu nome e a parte da cozinha. E a sociedade também passa por aí. A sociedade passa por fazer

bons cozinhados em casa muito fixe, eu estou aqui muito estreito com o Sound Effects ali com o du, nosso com o nosso Duarte está Olá. está ali a bem fazer é sempre, um, é sempre um misto de coisas às vezes é mexer o, o gel com a colher ou algo assim não de de de sei mais bruta, é mais bruta, é. mais bruta. Tá? <risos> tu achas que algum dia irás usar essa tábua ou achas que é mesmo só uma, uma recordação ah, a minha ideia é estar na cozinha em exposição em expulsão apenas sei, acho que faz parte

Agora falta-me uma da pequena. Oh, uma ideia. Uma ideia para esta marca de cubinhos que se mete na água. Queres falar-me do teu objeto? O teu objeto também é bastante especial. É. E, de facto, se houvesse uma combinação entre estes dois objetos seria épico. E não foi combinado. Convém dizer que... Assim. Ah, não foi nada combinado. Um... Sim, então, O que eu trouxe Pá, foi disso, foi... Uh. uma faca de... do Japão, uma viagem que tive lá em trabalho

e uh, esta faca o que tem de especial foi comprada a um senhor a família dele fazia uh, era Samurais na altura do período do, do Enzo uh, em que houve aqui em uh, deixaram de fabricar fábrica, uh, uh, espadas para Samurais e ele começou a fazer facas de cozinha uh, eu tive okay. com o senhor e tive no, no no seu estúdio e comprei uma faca dele, este é 100%

Feita por, por esse senhor. Uau! Artesanal? artesanal, 100% de tudo que está aqui. Epá, é Completamente feita por ele. Por ele. Uau! É e toda a técnica Uau. das chamadas como... Samurai está e... tu... aqui. Está <risos> tá tudo aí. Uau! Isto é fantástico. A aliás, assim... eu, eu, eu, aliás, eu acho ainda Dez mais fantástica como, que que tu, como é que tu chegaste até esse. Atleta. Tu sabias que ele tinha o seu estúdio, nesse caso. Sim, sim, como... sim. Como faço trabalho para, para o turismo, a fazer vídeos

então estava a promover o Japão para o... as Olimpíadas, há dois anos atrás. Uhum. Uh, tínhamos o nosso circuito e um desses, dos highlights desse, desse percurso foi bater a, a esse workshop, a essa sala a essa, a esse estúdio desse antigo samurai, antiga família de samurais. E vocês não comunicavam, portanto? Eu não não, não falam inglês, só... nada do género? Eles percebem uma palavra ou outra, mas é muito mal. Então era só...

Nós, filmar, passar é aqui, ler a cena, e ele, Ainda andava atrás. Comunicação no Japão passa muito por isso, não falas japonês e estás numa área mais ou menos rural, que era o caso. E tenho duas perguntas relacionadas com números para essa faca. Quantas vezes é que já utilizaste e quantos dígitos é que pagaste para, para, para teres agora na tua posse? Que... Só dizer uma vez, ser só dizer okay. uma vez. Uau! Isto é a e foi para quê? Agora é. toda a gente tem que saber.

Esta, fa esta faca é uma faca específica <risos> para legumes Sim. e okay. então comprei mesmo com esse um intuito pá, com esse que era fazer, cortar legumes, que era o que nós usamos mais em casa. E fui tomates. Estive a cortar tomates e consegui cortar mesmo na espessura de, de uma folha. Que é mesmo incrível. Ela corta tão bem que consigo cortar quase na espessura de uma folha. Wow. E, paguei cerca, e posso dizer paguei cerca de 110, 120 euros.

Uma senhora Olá. foca, portanto Pela foca, sim

eu também gosto muito de facas. Eu não tenho nenhuma faca especial, nem nenhuma faca que tenha pago 3 dígitos. Mas uh, agora quero ter uma faca igual a essas. Pá. O papelinho. <risos> ah, <do exato>. isso! Sim, sim, sim. Para, para cortar tomates. E para Mas é mais ligado. Esta faca é mais específica para legumes. Muito fixe, muito fixe. Estavas uh, a falar que estiveste no Japão. Vocês, tu, tu viajas mais do que, do, do que a Sandra, ah, mas <risos> vocês também viajam juntos. Uh, sim. Querem falar-me assim da.

Da viagem mais. Não digo fora da caixa porque estamos num globo, portanto não pode ser numa caixa. Okay. A, a não ser que. Há, deve Sim. haver pessoal que pensa que isto é plano e. <risos> e, e, e é um cubo. É... Mas qual foi assim o país mais distante que vocês os dois foram? Ah. Ok. Jantes foi, foi Itália. Ok. Oh. Jantes é Itália. E eu viajo mais. Sim, acho que foi só. Foi Japão. Para mim foi Japão.

E fomos a chamar mas. É... Não, mas isso, isso Opa, é aí está. Oh, obrigada. Oh. Muito obrigado. Hum, Prendo arco, mestre. Master do mar. Isto agora é okay. para fazer a inveja. Isto é o Evozinho é está a bota <risos> <de> fora do. <risos> Chinchim, pessoal. Saldinha do mundo. Saldinha. <risos> Vamos lá ver se isto está bom. Duarte está sempre suente. Obrigada.

Ah, isto é mesmo bom, isto é mesmo bom, sim Mas é... a mais longe hum. que nós fizemos foi, foi Itália, foi, foi no Itália. ano passado. Itália.

E, e geralmente quando vocês vão uh, juntos para algum sítio vocês existe vírgula, okay? vírgula não, não, não ponto não, não, não, não. Não, é uh, tem uma frase é que ele viaja para que nós viajamos para, comer. para comer, exata exata era isso que eu ia perguntar porque existe vários tipos de, de turista não é Sem eu ver. sou mais o turista cultural que gosta de ir a todos os a todos os museus e todas as galerias, e etc vocês são de facto mais virados para, para a, para a culinária para a comi para a comida não.

Nós, a última fui mesmo a última viagem que nós fizemos foi ano passado um roteiro, fizemos um roteiro de tascos ah, nós só para comer nós só viajamos para comer fui uma semana a Bolonha uhum. e fizemos 360 km para ir a um restaurante Uau! e falem me como é que isso foi é, uh... não, ias não é não é, é, é Ca Carmo foi ao Dário um, para quem segue a sair do Chef's Chef table. table sexta temporada o Dário é um dos chefs

então ele é um talhante, butcher, um, e serve, talhante tem a parte de talho e depois tem a parte de restaurante. E nós fomos lá pá, para comer, uhum. Era o, o, só tem três menus e o menu do Maio foi o que nós escolhemos, o segundo menu.

É Para honrar o.. Todas as partes do, do animal. Porco, do, as do partes animal. menos nobres. Ah, okay. Todo o menu é feito à volta das partes. Aquelas partes que muitas vezes não se vendiam no talho, uhum. que eram. Por... pronto, é isso. Não Nós não fomos nobres. pela história também que do vimos Dario. do Dário. Do... porque ele ficou com um negócio de família e ele pessoalmente não, não se identificava e não queria ser. Uhum. Não queria ser talento

achava uh, um desrespeito para o animal, mas depois de compreender todo o processo eu quis honrar a profissão da família e quis dar uh, isso, é uma eu. dignificação ao, ao animal já tu tás, estás tu... a matar o animal Exato, sim, uh, sim. Pá, vamos dar o uso completo do é animal tudo, sim, sim, sim, as sim. As sim. os nossos antepassados faziam isso as melhores condições também é então, de, na produção do, e depois também no consumo

que seja totalmente dignificado e apresentado às pessoas e que não haja desperdício. E nós fomos, de propósito, para conhecer... 300 300 <risos> 360 km 360 km 360 Paramos a meio, o primeiro dia, nós paramos a meio, para ir à casa chalé de um, de um amigo meu, que ele também é chefe, uhum. então foi tem... só para comer. E a ter, a turismo rural Nós só fazíamos muito comida, só, só viajamos mesmo para comer e depois fizemos é o um resto do

para ir lá comer, e para regressar fizemos os 360. Que, que fica para lá, para lá de Florença. Atravessamos Florença. Nem sequer paramos em Florença. Só, para ir só ao mesmo para ir comer, uau. Passamos a meio da cidade de Florença para ir ao restaurante para comer. E voltamos em ir E podemos voltamos dizer para... que é onde nós gastamos mais dinheiro quando viajamos. Deus... É mesmo é, em comida. É a comida há resta... e há nós... E ficamos assim...

Um, tipo, um, era um sonho, nós queríamos ir ao restaurante de abertura. Ah, já yeah, yeah. é. Okay. Ah, do sim, sim, sim. Estamos um, à porta. Exato, eu e vi um vídeo. E vi um vídeo e aquilo, de facto, a lista de espera é uma coisa. É, a lista de espera? Não, não, não. A lista de li espera só abre é três, três, três, três meses. Só abre três meses Por ciclos de três meses. O que nós íamos vou... gastar para comer, no máximo, à volta de milhares. Era milhares. Uau!

E tu, Posse, e vocês eu... ainda não não, não foram? Na Não, estamos à <risos> <da> porta. Estamos à <risos> porta e vamos Oh não. my God. Oh e é, fomos, é, e coisas. fomos aos cheats. Só os putecoins que depois a conta das pessoas. <risos> exato, do exato. <risos> <Não>. <risos>

O que nós ah. gastávamos para as férias todas dessa semana opa, eram os milheiros. Mas... Nós gastávamos cerca de milheiros Mas certamente também um objectivo que querem realizar. Porque Sim, aquilo é, depois... é uma experiência. Claro. Claro. Aquilo é completamente uma experiência. Mas nós fomos, ao... né? e... fomos a cidade e estávamos na porta. Fomos à moda e fomos aos tascos onde ele costuma ir.

Foi mesmo a, a Mitra. Ok, mas... Eu não dei este caso. contra Onde Há os fãs dos, uh, dos jogadores de futebol. Sim, vocês são fãs dos, dos chefes. Dos chefes. Dos chefes <risos> exatamente. Nós vamos atrás dos chefes de comida. Qual, for, qual, for, for um, qual foi a comida mais assim, esquisita a nível cultural português que vocês uh, comeram? Quando digo a nível cultural é... Epá, um

Inseto qualquer ou uma coisa ainda mais, uh, mais obscura do que isso. Muito Tem ideia verdade. do que é que pode ser esquisito? O tartar de cavalo? Sim, mas tarde. tu comeste isso? Ah! Sim, lá em Módena. Em Módena. Não foi em moda, nada, foi em Parma. Sim. Em Parma, um... bem, eu sou o teu. <risos> Sim. Então o da Sandra é tartar de Cavalo. carne okay. de cavalo então. Crua. Crua. Okay. Okay. Completamente. Ok. com

é num panini, num, num pano, numa baguete, uhum. Leva, uhum. A, muito azeite. Azeite, uhum. leva a azeite, leva a carne, a carne o azeite, okay. e okay. leva a brinjela por cima. E, e como foi? É. <risos> bom. bom, Bom, o meu foi miolse de porco. Okay. <risos> Pá, é, miolara, para, para, você, para vocês seria impensável <risos> tornarem-se vegetarianos, portanto? Não, seria impensável. É bom. <risos> é, muito bom. Uh, não é impensável, porque nós fazemos também imensas refeições vegetarianas.

Nós, nós tentamos fazer um equilíbrio porque nós gostamos imenso de estar eu adoro um dos meus pratos favoritos eu eles. O -me é, <risos> é o com de cogumelos obriga-me a fazer é muito bom tentamos equilibrar é, slay, fazemos refeições morre. com carne e, e sem carne não, nós comemos tudo nós não somos pequenos <risos> é, pequena a palavra nós não somos pequenos nós comemos tudo e só que a variedade

é, é essencial. Muito fixe. E por falar em variedade, realmente temos aqui uma variedade de plantas uh, uh, <risos> trazidas pela, pela Joana Mas, Pinto, uh, da Trópicos. Uh, vocês uh, gostam de alguma em particular? Escolham uma e Sim. vamos batizá-la com o com um nome à vossa maneira. Olha. Escolham aí. O que, qual é que acham mais interessante? Temos esta que é assim, meio antigo. Olha que era esta.

Esta, ok. Boa. Boa, eu estou lá acima. Então, posso... é, é o olho de boi. Olho de boi, ok. É. O que é que achas? O olho de boi é fixe. Realmente temos tenho... a Andreia lei também com um problema no olho. Não que és um boi, não que és um boi, desculpa. Mas o Sculpa, mas... Sei, é de boi, sabes o que é. Oh, tem os olhinhos, tens... é o olho de boi. É o olho de boi. Fica o olho de boi. A Joana Pinto já sabe que esta agora tem que ser o olho de boi, de facto. Um,

Voltando a, ao projeto da biquera, eu devo dizer, vocês já têm agora 20 vídeos, não é? Nós tínhamos sim, sim, falado sim. em off-camera que... É pá, 20, São 20 vídeos. Exato. E, e, e o tempo passa assim, parece. Vocês fizeram Começamos, estes 20, faz exatamente 20 vídeos... Hoje. Estamos a 18. Estamos no dia 18. Fui a 18 de Março 3 meses? que criámos a, a página da Biqueira. Yeah.

E 20 vídeos, Uhul. portanto, sendo muito Confedir. Parabéns, parabéns, cara. Três vezes, três meses. Três meses. A criança, A criança tem 3 meses. Lançar um livro. Hum, exatamente. Era exatamente isso que eu ia perguntar. Uh, isto ainda está muito no início, não é? Uhum. Ou seja, Sim. talvez já tenham uma ideia do que é que querem fazer, mas vocês acham que de facto um livro.

Uhum. É o objetivo mais, uh, mais comum que as pessoas têm quando começam um tipo de coisas assim, certamente. E achas que querias fazer isso? Sim, nós já pensámos nisso, mas para já ainda não temos um número suficiente de receitas. Uhum. É uma coisa uh, pronto, é ver sim, sim, futuramente. <risos> mas já pensar, porque eu falo da minha parte de...

De estar na cozinha. Quando é uma receita que eu não conheço, eu gosto de ter a folha ali uhum. e não, a... não gosto do telemóvel que é a receita que anda para trás, anda para a frente e desaparece. Estou exato. a cozinhar e tenho que voltar ao telemóvel e tenho que lavar as... e gosto da folha de papel. Quando é a Bom. receita eu gosto da folha de papel à minha frente para cozinhar, e acho na perspectiva do utilizador, se calhar há mais pessoas como eu.

Uhum. gostam de ter a receita, em vez de andar a, a pesquisar... E ver um vídeo qualquer também e, sim, a ver como é que se faz. É, mas depois para ver os passos é muito mais fácil se tiver ali escrito e à tua vista. E, nesse intuito, até gostava de futuramente passar estas receitas para, para o que fosse mais acessível a quem, pronto, a quem fez interessado.

Em adquirir, mas logo, logo vamos ver. Isso seria provavelmente o título algo também como a Pequera a, ou a, a, madeira, a Pequera Amadeirense assim, ou Não, assim. Sim, de assim. tinha de ser qualquer coisa relacionada com isso. Ser mesmo pá, por madeirense, o mais madeirense possível. Sim, a nossa, Tanto, a nossa frase é as receitas com sotaque e, e sabores sabor madeirense. de madeirense. Uau, muito fixe. Gosto desse slogan. Tudo o que a Sandra usa no.

Nos vídeos, são tudo de artistas, a bijutaria é tudo de artistas uh, regionais. Nós damos ali uma pequena montra, não foi planeado, mas que pá, acaba por ser, olha, Sim. gostam, ah, gosto muito desses colares, olha, os colares são da Mimi. Ah, ok, e vocês fazem tanta ligação, de, isso é muito de, fixe. Os colares ah, de, de, de são da Mimi, tem o colar da boneca de massa. Que é da Cristiana, Que é da Cristiana, que é da exato. Da

Pois também tenho uns brincos com traz vilhão, uso também o barrito de orelhas, um canino com assório. Assim, Tudo o que eu tento mostrar é meio de madeira. Muito <risos> fixe, Até os produtos muito que nós fixe. usamos também são madeirenses. Sim. Só houve uma receita que foi no início. Nós usamos um enlatado, mas a seguir começamos tudo a fazer da maneira antiga. Porque no início queríamos dar a noção.

Que as De, pessoas estavam em casa e... Que utilizassem o que têm no, no armário. Na dispensa. Exato. E Eu acho pois esse existe. trabalho fascinante. Vocês realmente estarem a... a

a, a, a gravar isto e, e a fazer com que isto possa claro. chegar às próximas gerações. E tu, de facto, por exemplo, Rui, tu disseste-me que tinhas uma coleção de livros uh, sim, de sim. tudo aquilo que é madeirense, do elucidário <risos> madeirense. Uh, tu achas que isto também é, é, é o teu contributo para isso? Vocês estão constantemente claro. à, à procura claro. disso, de dar um contributo à, à cultura claro. de cá, não é? Da, da, da ilha? Fá. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Tenho, tenho a minha estante uh, madeirense, que só tem livros da de, de Madeira.

E, e se tu não dás valor ao coito teu, como é que tu. Como é que, como é que vais saber? Como é que tu sabes, sabes que, isto é, que isto é bom? Eu já viajei pelo mundo e tenho a sorte de, do meu trabalho, de viajar imenso. E o que eles mostram leva me sempre a sítios olha isto aqui, esta paisagem é lindíssima. E eu olho e digo.

Putz, vocês ainda não foram a rever fritos não? A minha casa é porreira. Então, olha, vê isto aqui, o um mar ali, as, as falésias todas. E ai, ai, quem o que tô... é que dá cartas a isto, mano? Tu nunca sabes o que é que tu tens uh, só quando tu começas a viajar. E, pá, este projeto também vem um bocado da minha frustração de... Acho que não sabemos... Acho que é um bocado geral. Não sabemos dar o valor aquilo que nós temos de bom.

E, então, era o que estávamos a falar um bocado há pouco. É à volta da mesa, tu tomas grandes decisões para a tua vida. É à volta da mesa que, pá, discutes, fazes amor, uh, fazes À volta da mesa. Tudo. em cima da mesa também. E em cima da mesa. E depois também. É em cima da mesa. A cozinha tem de ser enorme. E depois da mesa <risos> também. Sei lá. Sim, sim, sim mas, é, é, um ponto mas é um ponto de encontro. da família toda. É E, ali. e de amigos e... Uma coisa que nós

que os nossos avós faziam era, quando acabava uma refeição, tu tinhas sempre os cheirões. Hum. só pessoal juntava-se e contava histórias. Uh, não havia talvez, <risos> Mas contavam histórias e falavam ali um bocado. Isso perdeu-se. Uh, também os horários de, da comida, uh, os horários para comer também eram definidos. Mas isso perdeu-se. E é uma coisa que nós tentamos, também com estes vídeos, olha, à volta do comer...

Uh, para os, os meus as crianças a dizer o que está que estiuas está que estiuas, exato deixa-me adorar a minha mãe, a pequeno é fixe eu vou colocar isso ver... como uh, toque de mensagem está que estiuas, e realmente fica em, num vídeo nós já temos também um, um, um grupo de

de seguidores, grande, hum. e depois os seus filhos também já gostam de ver a pequera ah, quando a pequera dá na televisão. Olha, ah, a pequera está ali tipo, like e esperam para o final para dizerem <risos> <fazer> coisas <cura>. <risos> São os dois de parabéns. Realmente acho que isto, este projeto vai dar muita muitos frutos ainda. Uh, nós estamos a tentar frutos. abranger também para outras áreas. Hum. Não é outras áreas, calma. Outros vídeos. <risos> okay. no, nós estamos quase três séries.

Planeadas, é uma, é, é o que nós estamos a fazer que é pequena em Casa que é, pá, aquele modelo a Sandra apresenta a receita em casa uhum. segunda-feira, uh, vamos ver isto mais para a frente, mas é o São João então São João, estamos agora a preparar um documentário que é sobre a tradição de São João sobre os enfeitamentos uh, as shorts, a, a fogueira yeah, uh, yeah, saltar yeah. a fogueira, a comida então estamos a falar mais ou menos de um documentário de 12 minutos

sob a tradição mesmo do, do São João, São João e o João. próximo passo que também que vamos começar para a semana, que o pessoal quando vir isto já vai ter visto o vídeo, de certeza, que sim, é sim. ir à casa das pessoas antigas e de vez de ser a Sandra a ensinar as receitas, ser as pessoas antigas uh, a apresentar e a ensinar as receitas. Ah, muito fixe. Então é mais... um vídeo mais sobre a vida daquela pessoa e a comida como é que acompanhou

você mais ou menos isto, mas acho que o projeto também, também é porrar. Brutal, brutal. Não Portanto, é só sair da cozinha, sair da cozinha e descobrir. Hum. Então, e sim, sim, sim, sim. Exato. E o, o, o, o formato documental é sempre, é sempre a melhor maneira de mostrar claro. o, que é que existe de, o que é que existe mesmo de tra tradicional aqui na ilha. Eu acho que o isto devia de ser um provérbio, que é tu só conheces a ilha quando saís dela. Concordam sim. com isto? Claro, claro, Eu sim, acho que isto devia ser, ser é mesmo é um provérbio. Um provérbio.

Uh, uh, falando em documentários, uh, tu de facto estás ligado ao, ao vídeo, ao cinema, uh, e tu representaste a Madeira uh, no Festival de Cannes em 2011 com a Full House. <risos> <risos> <Correito>. <risos> yeah, anos, yeah. <risos> Queres falar um pouco sobre essa experiência? Como é que foi tudo? Foste, uh, tu? Foste, tu és o realizador madeirense mais jovem. <risos> em Cannes. Em Cannes. Em Cannes sou. Uh, <risos> eu, eu e o Bruce foi uma, uma parceria. Foi realizado, realizamos os dois.

E, e foi nesse year off que eu, que eu tirei, que tinha um pequeno papelinho, um pequeno na história, e apresentamos ao Filipe Ferraz e à, e à Marta leon que era, na altura faziam parte da Die for Films. Eles gostaram da ideia e então dispuseram-nos o um material para nós filmarmos. Isto foi em 2009, uhum. eu devia, tinha 18 anos, quando comecei a filmar. Uhum.

Fomos um ano para filmar a curta, ah, que é essa tá noite uh, claro. Quando acabamos eu já, acaba, já estava a trabalhar na Dai entretanto concorri... acho que ao do Felipe e posso editar, dá-me um hum. computador que eu faça alguma coisa daí? E comecei como editor na Dai e... A curta foi acabada e o primeiro festival que me ocorre é... não, cano. Logo maior. Porque, Vamos é. lá. Mandei um, e, pá, houve um dia que recebi a notificação a dizer

— Olha, parabéns em francês, Uau, parabéns. — Uau, eu imagino como uh, é que tudo deve ser Foste a em cannes, ficar... aqui, algo assim do género. E eu, às 7 da manhã, com o olho meio vesgo. Assim, como, como assim? Como, é? assim <risos> como assim? <risos> — <risos> Mas assim, tipo, não estava a ver bem Google Tradutor. — Sim, ver porque... o que é, que é isto? E depois, aqui nem português, isto não está-me a soar bem. Depois, em inglês, isto também não me está a soar nada bem, deixa-me lá ver. Quando cheguei ao trabalho, tipo, às 8 e meia,

para estou... final field corner, já, em cano estou estavaos Uau, e como é que foi toda a Vixe. experiência lá surreal uh... né? surreal é surreal. Surreal. surreal porque não surreal porque tu estás no espaço de cano okay? fixe, uh -huh. de... <coughs> uh, tá, é fiz claro um de 21. espetacular por outro lado tu vês a máquina como é que funciona que é distanciamentos uh, show off uh, tremendo

Pá, tinha conversas com realizadores que achavam Olá, tudo bem? Estás a ferrar? Lá, tudo bem? É, aquela conversa da treta, ah, tenho aqui um filme. O gajo olhava para mim tipo, não sou, não sou comprador, não sou vendedor, vira as costas vai embora. e yeah, é um é business, exato. é um é negócio por trás. Exato, então, tem que tu haver tu sempre um interesse e um objetivo fixe, para aquela conversa. É, exato. Tu, tu estás ali para fazer negócio, para fazer dinheiro. Por isso é fixe, tu estás no espaço de carne por outro lado e yeah, isto é tudo. esquece não vale nada, mano.

Não vale nada, literalmente não vale nada. É show-off. É show-off. Show-off é a cena mais fácil do mundo para fazer. Seguir ou tu acompanhas o show-off, tu estás a fazer <risos> ou morres na praia. Eu acredito que nos Oscars é ainda pior é o claro, show-off. É claro. Muito pior ainda. É claro.

Muito ah. fixe, muito fixe. Quanto é que estamos de tempo, senhor André ah! já, é? já, tá, já passou, já não me passou, não me digas. Não, não, estamos nos 32 minutos. 30... Ah, então, ah, dá isto com um jeitinho, mas um. Eu... <risos> estou a gostar, ah. oh. E então? Hum. Não tens mais perguntas? A gente tem sempre coisas para falar. <risos> a gente tem sempre... Ah, é verdade, vocês são de facto muito...

Uh, Criativos <risos> nas vossas vestimentas de carnaval. <risos> de facto, Caraca, vocês são muito. Isso foi mesmo a stalker e lá ver tudo. Por completo, <risos> uh, meus amigos, uh, vais, vais ser, host, ser, ser host da Vampada tem destas coisas. Olivia Palito.

O e o Popey O Popey Eu adoro o facto banana. de tu aqui és a Olivia Paletti. Claro. claro, E tu és o Popey claro. E tem a o é de Marge. Exatamente. A Marge e o Homer Simpson. Claro, ele, é, o gran... é. ele é que é grande. Muito é. fixe. É para vocês querem-me um, falar, ah, uh, querem a... falar disto? O macaco e banana. Querem-me falar disto? porque esta fascinação? Se... aí tinha... Eu queria fazer uma coisa com esse macaco.

Queria que nós participássemos na corrida de São Silvestres infiltrados e uma de banana, sim, não, é... para não fazer esquecer. O meu objetivo era. <risos> corrida de São Silvestre. Não corríamos, <risos> entrávamos lá no início quando <risos> dessa partida íamos estar lá.

Fiquei aqui uma cabeça gigante. Que é Estás então a falar uma uma do macaco e da banana? Sim, o macaco e a banana. Então deixava o pessoal partir, cagava, não sei. Deixa lá os gajos correr. Pois quando tivessem para cortar a meta, quando já víamos, quando víamos tipo, já o pessoal estar ali a vir, Sandra, vai para a frente e o curra atrás de nós.

Então íamos tentar cruzar Oi. ao mesmo tempo que eles. É claro que a polícia apanharam. Pois eu de... disse: não, vamos acabar presos. Não! Então. O objetivo era isso. E não, e não aconteceu. Não, não. As não, a... não, nunca chegamos a correr. É, é ainda, não. É ainda não. Ainda é não. Ainda não. Vocês é ainda, não. Não. É Vocês ainda não. Não têm esses fotos? Claro, esse claro. temos fotos. Sério. Só, então, okay. Vamos ver o jogo, Portugal. Jogo, Portugal. o jogo de Portugal com o fato de banana. Com o fato de banana.

E com um cartaz enorme. Estás a mandar umas ideias. Estás-me a dar umas ideias. É. <risos> o jogo todo de Estás-me <risos> a dar uma, uma ideia, porque nós temos parceiros uh, fenomenais, como disse, uh, no início. Uh, Gona, Estúdio 21, Barreirinha, Trópicos, Wish Lab, Bola Walking Frame. Mas. Uh, banana da Madeira. Se

querem entrar em contato connosco, é porque se tivermos o apoio da Banana da Madeira e tivermos aqui um cacho... Bananas. Uh, pá já me podem substituir, e vou, vou para a reforma. <risos> Faça voz-off! É, é, é tipo o é, eu, eu faço com a voz-off uh, E estás-me a dar uma ideia, porque depois pode, de facto, um, um dia, uh, uh, não, não sei... Aqui. Convidar, o, sei lá, a pessoa responsável e, e chegar alguém, uma banana, e sentar-se ao lado dele, Porque nós somos mega-fãs. Eu sou mega-fã da Banana da Madeira. Vale.

Uh, e tenho a certeza que vocês também são. Somos uh, de insular. <risos> <Exato>. <risos> Estamos a ficar insular para ter o um apoio deles. De ah, pois já faz todo sentido. Não faz todo sentido. Ainda ok. ainda uh, Sim, gostamos imensos de, da parte do carnaval e queríamos só o problema é fazer encontrar fatos que nos sirvam. Já começa que a ser o, um, temos ter um disfarce todos os anos. <risos> novo Este ano o que é que vocês... vocês...

Não, foi este, este, ano, como... anima... este ano foi... Eu... Foi esse dos animais? Sim, foi o crocodilo. Ficámos só na camacha. Um aninho, é... Vocês fazem não. a preparação disso com quanta antecedência? Já estão a pensar no próximo não, ano esse... o que é que vai é, ser? Na camacha faziam um <risos> bar de carnaval. <risos>

Fazia okay. um baile de carnaval na camacha, num no no, no, okay. no espaço. Oh. E em mas nós é um com... bar. Nós podemos ver bares. Marcas não, mas restaurantes... Bares, bar tudo ok. <risos> Se, Bars bar quer dizer, não bar. sei, Barreirinhas <risos> geralmente está sempre ok com isso. Está sempre presente a t Mas era um baile específico na segunda-feira de carnaval. <risos> e então já havia, era tipo um baile a salto. Tínhamos a senha para entrar, ah, então okay. nós comprávamos o bebito yeah. e depois no dia era tudo...

Pronto, ah, vava, acesso. alguma acesso, levavas também o um disco, tinhas barabeira, compravas só o acesso e aquilo era muito familiar, muito ali hum. entre amigos. E havia sempre aquela... Muita gente criava o seu disfarce. Ah, pronto, muita gente gosta de fazer sim, e sim, sim. ver qual era o mais criativo. E eu já antes de ir com o Rui já ia com as minhas amigas. Nós já tínhamos essa... todos os anos criar uma coisa Fá, diferente.

Fomos de chupamisto, de horas de merda, de, <risos> Muito de, fixe! já que <risos> um, <risos> ah, yeah, yeah. Nós criávamos os fatos e depois comecei a namorar com o Rui, ora passámos a fazer, a fazer, fazer um, <risos> as duplas. É. Ah, olha que giro, vocês já faziam <risos> um, isto. Ok. E fixe. agora todos a tentarmos arranjar sempre alguma coisa. O diferente. bar, essa festa, entretanto, já não fazem Mas nós vamos sempre para o Moisés.

Ou, que sabes Nossa, de passar. ou então a barreirinha <risos> vai fazer algo uh, <risos> especial com isso, não é? E já se faz. <risos> ah, uma cena fixe que os gajos tinham era uma mesa comprida, cada ideia comida, e então tinhas uma mesa cheia de comida e o bar era aberto.

Sim, pois era engraçado, é, toda a gente. Às é, ver da manhã, da manhã, de de David. Que é que Mas havia. Aquilo é era muito. Também tradicional. Mas é isso, é familiar, é uma coisa muito. Havia quem levasse que? batatas fritas, mas havia quem levasse um prato de milho, quem levasse umas maçarogas. Mas as mais e tónicas é assim. então que ia comer milho. E ouvir, e ouvir. E no Halloween, vocês geralmente são assim tão exigentes e criativos? Não no Halloween. Não confio O Halloween não é nosso. Tu não confias no Halloween.

Não é isso que eu queria dizer. DNA Bruchas. A cena do, do Halloween. É, DNA Bruchas. Sei não. Não é. o Halloween não é, isso, Halloween isso não é, é nosso. É, é o Halloween é mais para a tua eu geração, com André. Mais para a minha geração. E é. eu não é curto nada disso. Vê logo. A é minha filha gosta. É.

É. Talvez mais para a geração <risos> da tua Mas o da que que aconteceu o pão por dois? Iá, <risos> yeah, meu! Gosta. O que, é isto? <risos> o que é isto? Não, Não pode ser, ao boicotaram ao o pão por dois, meu. Não pode ser. Eu fazia é, isso quando é era pequeno, na escola, era fixe. Ainda hoje estava a falar disso lembro-me de fazer uma visita de estudo.

Lindo, ao Campo do Nacional, quando era de terra, morou um agosto, mano, jogou a dinheiro para cima, pega-lhe okay. o mês, assim as as Eu fazia na primária, na primária, na primária, agora parece que é uma festa só de primária, estás a perceber? Já <risos> na minha altura era assim, fora da escola um e não festejava isso. É. Mas ainda se passa essa, essa tradição nas escolas, e é preciso que nós... Sim, nas escolas primárias. Sim, sim, mas fora das escolas também seria importante.

Sim. Mante... A cena de ir à casa das pessoas e tudo o que. Pronto. Pronto. Os... Tu é que sabes o nome disto? Isto é um... uma taça tipo tana, não é? É. Mas não tem o quise. Perdeste? Sim. Onde é, que, onde é que será que isso deve estar? Aqui alguns no estúdio. No estúdio? <risos> mas. Temos organizar uma caça assim. Ah, mas. <risos> pronto. pronto. É É parecida em tamanho. Pronto. Queres dar o coisinha de só? Eu. Pá, eu...

Está com coisas dentro, é normal. E eu estou aqui a mexer meio, meio neste. Este, este aqui dentro tem uh, uns papelinhos. Uh, e quando. Já não há tema para falar. <risos> uh, ter um papelinho e, e, e tem um, um, um tema, e podemos uh, falar. falar sobre já isso. A volta disso.

Faz as honras... E o que é que foi? E o que é que foi? É prémio! Oh, uh, mil euros, mil euros! Isso. Isso, não. isso eu não estou... Tô... Okay. Cinema, cinema. Cinema. cinema. Ok, filmes, filmes favoritos? O teu filme favorito? Tem a ver com comédia? <risos>

Não <risos> Ratatouille. <risos> Ratatouille. <risos> Ai, Ai, é, gira, é, filme. é filme? É muito amoroso. Ai, mas, eu, Rui, eu gosto de filmes que tenham emoção. Hum, gosto de filmes que tenham mistério, investigação, emoção. Agora. E... Antigamente não, era só romance. Sim, tipo. Quem não gosta?

Depende, depende do que mais. Olha, 3, 6, 5 days, alguma coisa assim. Não sabes isso? Não. Poxa, é tipo, estás <risos> a ver o. o pá, aquilo, como é que é o nome daquilo? 50 ah, uh, Shades of Grey. Sim. Sim. Mais intenso. Ah, okay. so, mais é intenso, é? Mais intenso. Que um porno. É, é mais intenso. É soft porno. É mais é soft, mais é intenso. Soft porn. Já ouviste falar de Indiana Jones?

A filha do Indiana Jones? Procura. Indiana Jonas? Não sei se quer procurar-te, fuck. Não sei, se quer... não sei, não sei, não sei. Mostra se a foi namorada. Isto vai ser com uma cena tradicional e já, já foste. Ah. Mas é, chegaste -che a responder a pergunta. Desculpa. entretanto, de tive aqui... Ah, o Há o género. Mas o género. É uma história curiosa que eu também gosto muito dos filmes tais. românticos. que um filme...

Marcou imenso, mas a história foi que o Rui ficou com a t-shirt toda molhada. Deu Ei, eu abro f... o filme a O filme é lindo, mano. O filme é Ele não foi a que ah, isto é disse está a acontecer. <risos> é, foi o início... Time Traveler's Wife. A mulher do Viajante do Tempo. Ok. Assim okay. Agora, imaginem se o Tarantino fizesse um filme de romance. Seria aquilo. Um <risos> okay, okay. bocadinho okay. soft, mas é ali. Sandra Chorou, <risos> <Shrew>, Bobby Reign. <risos>

E fazia assim na camisa e... É pá, sério. Alguma... Tu costumas chorar é, muito filme nos virtual, filmes virtual. quando vejo filmes assim mais de Contes. Bah, eu, gosto muito. eu fui, eu fui investigar o filme <risos> sim. e eu gosto muito, isto gosto bom, como traduzem para português os títulos do, do filme. Então o filme em inglês é The Time Traveler's Wife ah, e em português é Te Amarei Para Sempre.

Mas espera, isso é o BR ou o PT? É o PT. É, o é porque, BR. geralmente, o, quem chega primeiro ao melhor título é quem fica, não é? Uma coisa assim desse género. Eu acho que é. Porque quando é o Brasil a ficar com o melhor título, Portugal tem que inventar uma coisa qualquer. Ou vice-versa. Eu acho que é muito assim que funciona. Portanto, vê as duas versões talvez da diferença. Ah, e também tem outra história que é do planeta dos macacos. Ok. Ok. No cinema. Eu sou super fã desse filme.

Mas, Mas é, o, os remakes, os novos... Os uh, novos. Uh, Também são giros. Ah, sim, está bem feito. Está bem feito. Lindo. Não, o filme está fixe. Tá <risos> Agora, eu estou a ver o um filme no cinema, sala. Já não me lembro como é que a sala estava. Começa é então, a 3 tá, minutos, 5 tá minutos do filme, no início. É? Com 10 minutos em que a mãe do Caesar morre, a mãe do Caesar é o um macaco, no laboratório, então ela morre a proteger a macaca, a proteger o, o filhote,

e então a Sandra começa a chorar. Ai. E quando ela morre, então o macaco ela vai chorar. E com o zitador abaixo, aparece. E ela, ele perdeu a mãe! Eu e a E o Sandra, tem mais pessoas aqui. Deixa-me ver o filme. Tu és muito emotivo então, ah, Então ela vai chorar, vai chorar. Já e quando Quando, quando o Para! Sandra morre!

Que foi o que tinha matado a macaca e ela é bem fétida! Bem fétida! E o Sandra, de pessoas! pessoas calma. E ela vai chorando e vai chorando e vai chorando, vai chorando. A meio do filme ela recupera ali e tem três netos que está bem e depois começa, lembra-se da morte da macaquinha e começa a chorar outra vez. Para a filme toda a chorar. Uau!

Merda de filme, mano! <risos> pois é, é horrível! É horrível. Tu, cons tu consegues chorar assim, como as atrejas? É muito fácil para ti chorar. É? Aqui. Chora aqui! <risos> chora aqui! Não, desculpa, desculpa, Calma, chora posso, aqui. Posso tu fazes-te um lembrar do macaco que... Não, Não para para é cara. Cara. É é do macaco, é, é do cara. Cara. Cara. desculpa! Não, mas desculpa. é engraçado, a nível de cinema, porque o Rui também tem aquela a parte

ele gosta muito do cinema e muitas vezes vê a parte técnica dos filmes <coughs> e está muito focado ali na parte dos sons. Tratamento e, né? de imagem, plano. E eu estou ali na história. Branding, né? tu, tu, tu. E eu estou ali na história focada na... e ele só se pensa, fuga, aquela maratona. E eu, O que foi? espera <risos>

E tu a ver só a história e a sentir muito. Não estragues! Sentiment... <risos> não estragues o filme. Está quase a chorar. Quase a chorar. <risos> nós, ainda queremos, nós queremos ver choro aqui, ainda hoje, ainda hoje. Uh, talvez mais um papelinho, talvez porque ah, não, pronto. porque uh, pô, pô, pô. É, é impressionante, uh, foi logo cinema, tem Poxa. tudo a ver, ok? Só bastava agora Se, comida. É porque, é porque tem comida é que aqui, estás a ver? O, é on, on, ontem nós estamos a gravar isto de seguida. Ontem o Nuno Morna uh, tirou uh, também foi mil euros aquilo.

Bebidas, fogo, whisky, Jameson. É pá, a é, é sério, se for comida. Olha, não, não, não, olha, olha, Se for comida. <risos> foi, foi, foi, foi, foi. Exato, exato. Se for comida, não, não, fica aqui ressaltado. Se for comida, vais fazer um, um, um plano aproximado e, e, e é pequeno, tenho que chorar. Antes de, e antes de responder.

Pá, agora é quero ver se não. consigo perceber o... Não, não, não, não. A, má, a mão vai para aqui para dentro! Não, Ai, a não, mão a não, vai para não, aqui não para não, dentro! Não não, vão não, vão não. Acredito. não acredito! Se isto não é, acontecer... É, é. É. Não, acredito. Não, não, não, não, é Viagens. Não acredito! É? Viagens! Oh, oh, viagens para uau! Mas isto tem tu tudo a ver! Uh, epá, uma história... uma história super caricata. Que tenha acontecido. Ou juntos, ou sozinho. Não sei tão é o é. Não é, é tão que caricato, o humilho com

Podes colocar aqui. Então, nós fomos uh, a, Veneza. a Veneza. aquela viagem de Bolonha louca. Estás yeah, yeah, yeah. num sítio e vais explorar tudo o que tu podes. E a Sandra bateu o pé e quer ir a Florença. Não, uh, Veneza, a, Veneza, a Veneza, quer ir a Veneza. E a Sandra, mas aquilo é só canais e água. Eu disse, mas eu quero ir lá. Então, uma viagem de um dia, fomos até lá. Claro, tu estás lá, o que é que vais fazer? Comer e Beir.

Não. <risos> então, num dos toscos era o, o milho composto. <risos> o era con... uh, uh, Tinha a polenta e depois uns cones de lulas fritas e... Lulas ah, e, e polenta, é... polenta, para quem não sabe o que é que é... É, para mim? é milho. É milho, mas não leva a couve. <risos> mas é milho. Sim. Sim. Okay. Sim, sim.

Não, mas nós já vínhamos de outro tacho, tínhamos a, ta a beber espumantes e, e já estávamos alegre ah, <risos> Estávamos okay. a descobrir a cidade como a gente gosta de descobrir. Só está <risos> o tacho, tacho com os copos. E depois é isso. Ficámos ali no meio da rua porque é, um, é só pequenas lojas. Então, praticamente só tens espaço para entrar, pedir e comes cá fora. E estava então, toda feliz dois, da vida. Parecíamos dois sem abrigos, sem querer fugir da <risos> imagem. Estávamos jogados no chão

à beira da loja, já Alex e a Sandra a provar a primeira vez a polenta e foi algo do género de... Oh, também milho, não sei, que sei. <risos> com baixo, eu estou com baixo. Nas ruas de, <risos> coisas de venezia, nós, a rir para é caroças, nos então, <risos> <e está -me risos> quartos é, no chão. Só, mas não haviam os italianos a para caroças, é com milho com com a milho com

Pessoal, muito obrigado por terem vindo aqui ao Relampada. Isto ainda é tudo muito novo também para nós aqui e nós estamos a fazer estas experiências todas e isto parece que também é um bocado Fifty Shades e etc. Temos aqui a, a explorar as coisas ainda e não podíamos uh, estar muito... Não, não, não podíamos estar mais gratos por vocês terem vindo aqui e, e terem uh, feito nós rirmos e...

E, e obrigado. obrigado uh! Exatamente. Eu tenho aqui um, uma prenda de um dos nossos uh, parceiros. Madrid Puro. Bye Gona. <risos> Isto é um pinho. <risos> tenho um pinho para ti. É a Sandrinha. E para ti, epa, não encontramos Rui. Rui é Rui. É então fica o Wakan. <risos> <risos> Pronto. Muito obrigado. Muito relampada. Muito obrigado. Atenção. Não é suapa. Não é tabef. Foi relampada. Fui.